E aí povo da camicleta, estamos aqui em Mucugê e a gente viu que chegou um casal, os amigos ali, ó, e montaram uma, um motorhome numa van Mercedes e eles acabaram de fazer o, o Vale do Pati, uma trilha, amanhã estão indo para Lençóis e nós vamos ver se mostramos um pouquinho dessa construção do motorhome dos nossos amigos ali. aqui. Que baixo da chuva. Ali tá o varal deles, ó, a Campista é assim, ó. Ela não queria que seja filmada, mas está aparecendo. Aí, se apresenta aí, pessoal. Tudo bom? Prazer, Neto, Mônica. Ah, amor, e vieram do Vale do Pati agora, né? Esse carro aqui é uma Mercedes é uma Mercedes Sprinter 312. Pode repetir? Sprinter 312. Olha só, Sprinter 312. É. Tu deu uma geral nela pelo, por fora? É, foi feito um. Mas mudou alguma coisa na estrutura externa? Não, só fez só funilaria mesmo, pintou ela, deu uma geral uh -huh. nela aí. Uma Sprinter dessa aqui, não é mesmo? 2001. Tá o okay que no mercado assim? Mercado ah, Livre? Uns 30, de, depende do da uh -huh. estado de conservação, né? 35 a 38. E se né? tiver que fazer motor e tudo, vai pra quanto? já vai para uns 40... 40? Um é. Então média. é isso aí. Tá, mas é uma, é uma ideia, né? É, ela e tá a... pouco rodada, ela uh -huh. tá com 80... Aqui né? você fez toda a casa? Tudo. tudo. Tudo. Foi tudo eu que fiz. Olha só, aqui tu, tu colocou um... É, eu coloquei esse soleiro aqui, essa cantoneira, né? Uh -huh. Cantoneira ter... de que isso ali? É de alumínio. Isso aqui é alumínio. Ah, legal. vamos botar uma luz aqui para ver é. se melhora. É. Oi, deixei cair a luz. <risos> Tem problema aqui eu fiz de, oh. de de alumínio mas ela tem um compensado naval aqui embaixo e coloquei espuma expansiva também para aderir o, o compensado naval aqui para ficar uma, isola, uma isolação boa um né? isolamento bom então tá então tem compensado naval e um e aqui o que, que é aqui aqui é o, o a... Saída do forno, né? Porque como tem um forno aqui atrás uh -huh. Então para temperaturas, as coisas... Mandou saída. fazer essa chapinha aí ou Não, já tinha pronto. Eu cortei, uh, cortei comprei um, um, uh -huh. um pedaço, cortei ela e pintei passei, Então, adaptou aí uhum. é, Ah, bem. legal É de metal? É, é, é galvanizado Isso uhum. aqui é galvanizado Vamos entrar ali então? Entra aí, entra aí. Fechando aqui o guarda-chuva Não liga na lagunça, hein? Não eu, eu vou botar aqui assim ó, a é. cama Enquanto tu vai essa apoiadinha aí jóia. Pode entrar aí Não esquenta não tá. Deixa Você eu ligar Deixa eu tirar o sapatinho aqui. Deixa eu o ligar a luz aqui vou Iluminar aqui Tá assim pra cheio d'água de também Olha só rapaz <risos> E aí, o que que tu tem pra mostrar aí pra nós? Ah, aqui tem o banheiro. É o banheiro que eu fiz. Também fiz de... Uma zona aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Uhum. Esse som aí da... Essa aqui é o... Eu coloquei uma ventoinha pra... Não ah, tem como desligar o, o, o som, não? Não okay. Desliga uhum. a luz, então, pra nós. Só a luz. Isso, é. aí fica melhor o volume. Ah, tá. O, o aí nós botamos a luz daqui. Tá. Esse. Não pode deixar que tá. eu gosto aqui. Olha só, pessoal mesmo, cortou, qual é a chapa de que isso aqui você Isso é placa de ACM uhum. Faz fachada de loja e tudo mais eu coloquei esses dois Nossa, suporte aqui E aqui né Vocês tem esses dois modelos aqui Sim E aí toma tá um banho aí legal então tá um banho, aí aqui é... é eu, se eu quiser usar a mangueira daqui nessa torneira eu uso aqui Se eu quiser usar aqui eu, eu viro Então eu tenho água quente e água fria ah, No mesmo legal. sistema Ali é Lá, o porta-porte. porta, porta tu encaixou ali, É, fiz um. um uhum. Pra dentro ali, pra parte pra de baixo. Da, da, da cama, cama ali, dentro. ó. Pra parte de baixo da cama. Certo. Um porta-porte. É, é. E aí toma banho, tranquilo. Toma banho, tem uma caixa que, que Quantos litros? Que recebe, a que recebe água da torneira aqui, daqui tem 60 litros. Olha aí, um frigobar. É, um frigobar aqui. Olha aí. Eu nem ia pedir para ele abrir, mas já que ele abriu, a gente tá espiando aí, né? Nossa, né? Nós, nós somos espiando aqui. O Figodar ele tá com. Ele tá com 220 mesmo, motor original uh -huh. da, da, da geladeira original. Tá? E aqui? Aqui tu colocou. É, aí que eu coloquei pastilha aqui, ainda é tem É de... pastilha uma... mesmo? É pastilha, vidro aqui. Eu coloquei uma placa de ACM aqui que tinha que uh -huh. sobrou. Então fui utilizando alguns materiais que estavam sobrando. Certo. Aí eu fui utilizando para a construção da van Aqui eu fiz um, um sistema para guardar aqui, ó As louças aqui uh -huh. E essa outra, abre também em, em cima não, né? Não, aqui não. não Aqui não, aqui é o suporte que segura o fogão, né? O fogão apoiado aqui e na parte de trás o Forno uh -huh. com... Forno a gás? É, tudo a gás que que joia. Forno a gás, venado, é Tipo cooktop Aham uh -huh. Que show de bola, hein? Aqui, quando você recolhe a louça aqui, você. Depois que tá seco, você recolhe isso aqui. E né? ele levanta aqui. Levanta e você trava. Pra é economizar espaço. Uh -huh. Qual é a bomba d'água que tu usa? S Acho que é Seafo. Ah, ceafo, Chufo, o pessoal fala? Seafo, é. tá Chufo, ali. alguma coisa assim. Vamos ver. A bomba d'água tá ali com o. Oh, um olha trecedor. só. Olha a bomba aquecedor o calor sai por ali sai vai para rua ali, é. Pus uma chapa de uhum. tu colocou uhum. algum sistema para para alarme de gás ainda não ainda não coloquei porque uh, eu quando a gente para agora o gás está desligado uhum. eu, tá, o botão fica lá atrás e aí o tu fecha fica lá e eu deixo tu, tudo desligado à noite tu fecha deixa é. agora mesmo tá fechado só vou ligar quando usar quando o fogão usar, é isso, é importante porque o Não, gás é né? para É importante, sim. É por isso que eu já perguntei desse <risos> sistema ali. Eu queria que tu me mostrasse como tu adaptou essas janelinhas. É, isso aqui você compra, é uma esteira, né? É esse sistema aqui. E aí você vem os trilhos aqui e você Aham. corta. É muito simples. Você corta com um serrinho, estarrete mesmo, corta certo. na medida. Encaixa e vem trazendo, Aí fica um sistema simples de fechar a grana uhum, Lá dentro, estou no... tentando mostrar aqui é. Olha lá é. dentro ó. Ela corre aqui, ó. vendo? É, tá. e, e lá tu botou outro pedacinho É, ela faz a curva aqui Ah, tem uma curvinha faz uma lá, não sei dá para ver aqui, mas estou é. tentando mostrar é. Faz uma curva você abre e fecha E é mais leve, né? Plástico Então. É. É. Fica mais Sabe velho. que Motorhomes, bem antigos, tinha esse sistema feito em madeira Em madeira? É, em madeira, eu Já... cheguei a ver eu acredito que seja mais leve, né, também. Eu... Não, esse aqui é muito melhor é. do que aquilo em madeira. Ah. Muito mais prático também, aqui. né? Pessoal, que aqui. show, que chique isso aqui. <risos> olha ali, rapaz, tudo muito bem feitinho. É, foi feito que na maravilha. mão, né? Eu mesmo fui fazer. E aqui é, aqui é a cozinha? É, aqui eu coloquei aqui é ainda para. É, olha ali, pessoal, olha ali. Olha ali. Já tá aí, Oi, Então aqui é um lugar que eu ainda não terminei. Aqui eu vou fazer um... Um baú aqui, que vai ser uhum. um banco para viajar mais uma pessoa, né? Isso. Então eu coloquei isso aqui só para fazer essa viagem, adaptei aqui essa, esse sistema aqui, né? Tá. A, que é baixa, levanta aqui. Coloquei a tomadinha aqui agora, estalei instalei aqui ainda, mas nem nem coloquei ali, ó, a tomada 12 volts aqui. É, <risos> Aham, é. uhum, que bacana. Ali no sol aí. Deixei aqui porque ainda vou aqui. Que show de bola. E, aqui? e olha só pessoal, entra na gabine, olha, eu tô fazendo a volta aqui, ó. É. tu vai e tu senta, eu vou sentar, senta aí. vou sentar aqui, <risos> tô, tô sentado aqui, olha aqui, olha só, que tranquilidade, o espação, e tem, eu quero ver aqui uma coisa, eu vou pegar aqui, para aí, ah, tá. olha ali, agora sim, nós vamos ver ele tocar, o <risos> que, que é isso aí? <risos> Esse aqui é um ukulele, eu tô aprendendo eu <risos> Ele tudo falou pra nós que é muito tímido, né? É tímido mesmo? Eu comprei só pra me prender, <risos> mas dó, não... Dó, nem dó, nem ré. Não não. não faço barulho. Só. <risos> ah, Tá, que beleza. Não, tudo <risos> bem. Eu preciso se expor, então. Vou mostrar meu talento. Aqui. Posso entrar aqui no quarto? Fiquei vontade. Então meu. tá. Aqui tem então, mais guarda-roupa ali. Tem é, mais. Mais ali. Em cima. Que bacana. E, e a porta abre ainda ali? Abre, abre. E aí ventila? É, tu quer que eu abra lá? Não, você que sabe, deixa quer eu, abrir? Aí o eu... ah, é um ventiladorzinho que eu tô mostrando aqui, olha que bacana. Se eu não decidir ainda, eu vou pôr ele. Eu vou, eu vou ver se isso aqui liga. Vou dar uma de curioso. Caraca, é muito bom. Olha ali. É, eu não decidi ainda onde eu vou pôr <risos> O <risos> ventilador? É. Ah, ah mas é tá bacana. Ele solto ainda, que eu tô... Onde é que comprou isso aí? Ah, comprei no Mercado Livre. É? É, se você girar mais uma vez, vira, fica mais forte ainda. É mesmo? É. Não, acho que eu já fui pro forte. Ah, ó. já foi direto. Não, mas é. bem bacana, gostei é. disso aqui. Aí é que abre e tá. Olha aí, tá com a janela aqui. Já. Olha só que janelão. E já, já entrou um arzinho aqui, rapaz. Já já, refrigera bem. Tu... É, aqui tem, os... tem aqui, né? Se quiser abrir. Abrir. Aqui, quiser, ah, tu pode botar uma tela. Tu viu ali no nosso amigo Sim. ali que ele fez umas telas com velcro? Sim. Depois eu quero, é, pôr isso o filme também, para ficar mais escuro. Vocês são da onde? Sou de São Paulo, a gente mora em São Paulo, né? Uhum. Ah, ela, ah, ela é do litoral, a Mônica é do litoral eu sou do interior de São é. Paulo. É. falou para mim, né? Peruíbe, né? É, ela é de Peruíbe eu sou de São José dos Campos. Ah, legal. Então tá. É isso aí, e onde é que tu carrega as ferramentas? Aqui atrás. Ah, Baixa embaixo. água. Vamos e... lá olhar. Vamos lá olhar. Eu tô agora, tô meio com o sapato meio errado aqui Eu vou me ajeitar aqui no sapato e já entro lá atrás direto preferência pra sprint? Olha só, isso aqui, essas pranchas tu leva junto Leva, é. essa aí já tá judiadinha ah, Então vamos lá, vamos ver aqui, chegando aqui Já botei o sapato Caraca, <risos> rapaz, é muito espaço Deixa eu abrir aqui Olha lá, eu seguro essa Ebre do lado aí, de aí, cá tá, aí, e tu tá bem Olha aí, pessoal Ali tem uma Cresceu. caixa de 200 litros. De quê? De água? De, água. de é. fibra? É, de, Quem fez? de PP. Eu fiz uma empresa chamada Damec, lá em São Paulo. Damec. Da é. Aí aqui eu tenho, tenho uns tênis aqui que eu tava uh -huh. pesando. O mas gás é um... de 13 litros, é. 13 era, quilos. Mesmo. Aqui eu fiz um sistema, tá vendo aqui? Ó, uh -huh. Que é, é eu tenho essa outra mangueira aqui, que eu uh -huh. jogo o fogão pra fora. Tá vendo, engate rápido? Se eu quiser, eu fiz um sistema aqui atrás, aqui, não sei se dá pra ver que tá chovendo. Uhum. Tu fica, tira... Fica aqui embaixo, ó. não sei se vai dar pra ver. Dá a volta ali, ó. Vamos ver ali. Tá vendo aqui onde tá a minha mão aqui, ó? ó. Uhum. Aí eu engato aqui e posso cozinhar aqui fora, se eu quiser. Ali eu o engate rápido, aqui é. onde tá a mangueirinha? É, eu só coloquei a mangueira pra não entrar sujeira. Certo. Tira a mangueira aqui e faz põe a outra mangueira e põe no forninho aqui engateado. Aham. Uhum. Show de bola. Deixa eu ajeitar aqui. A bateriazinha da outra cansou. Ah, é. <risos> então tá. E todo não botou ainda? Não. E vai botar? Vou botar o todo e o bagageiro pra mim levar as, é. as coisas. Mas... É. Tem que cuidar pra não começar a botar muita coisa pra não ficar muito pesado também. É. É, mas é só mais o todo e o bagageiro. Ali é o carregador. Aqui é o carregador, tem um inversor de... Duas baterias. De, é, duas super. baterias de 220. 440. 440. Tem, tem um inversor ali. O, o controlador de carga. Quantas, quantas placas? É, uma placa de 405. E tem dado conta? Tem, olha lá. Ó, tá vendo a, a, a uh -huh. luz amarela que tá cheia a bateria. Aham. Uh -huh. Achei tá a placa tatuando, tá né? Tatuando, tá tá trabalhando. É, mesmo assim no Bradão. É. Aí aqui tem um disjuntor para a placa solar. Pro Quem fez voos. essa elétrica aqui? Tudo, fui eu. Tudo que você está vendo fui eu. E tu tinha curso de elétrica? Não, estou curioso. Olha, muito bem feito. Esse inverso é de mil. Esse. É, mil tá ali. É, mil watts. É, mil watts. Eu bola, hein? Parabéns. E aqui eu fiz a estrutura de perfil Perfil industrial, que monta a máquina, bancada para máquina, essas coisas. Uhum. E aí não precisou soldar, eu fui parafusando na, na própria lataria do carro com um bucha expansiva. Uhum, aí ali. travei, aí ficou, ficou bem firme mesmo isso aqui. não Caraca, algumas coisas Algumas que a gente tá, como eu tô nas primeiras viagens, aí, aí tô aí. vendo o que que eu vou levar nas outras. Ou ah, e tu não pensou, em vez de botar aquelas madeirinhas, botar outro tipo de material? Ou por que que tu escolheu a madeira? Ah, eu achei mais rústico assim com, com a cara mais rústica, gostava por, por, porque gostou é, mesmo porque gostei é. então tá isso aí então ficou aí tem nome já tem como é que é o nome vamos lá chama Van Jureia Van Jureia porque Jureia lá de Peruíbe ah. Jureia e Tatins lá o que, que é Jureia é um Jureia é o parque lá da Jureia ah, da, tá. da Juréia e Tatins que é ali onde é o Guaraú, aquela região ali de Peruíbe ah. É, a gente decidiu colocar Então tá, nova. então tá aí a Jureia, e a Jureia já tem Instagram? Já tem. Como é que é o nome? Chama Van Jureia. Van Jureia. É. Então, pessoal, vamos lá. <risos> vamos ver a Van Jureia viajando pelo Brasil. Lá tem uns vídeos, tem eu eu, quando, quando eu comecei a montar, eu deixei ah, é? Um vídeozinho lá, coloquei. Olha então, só. Vai incentivar a galera a tiver aí, né? então nós vamos botar, vamos botar aqui no na no vídeo também vamos botar essas informações aí. Então, valeu. Fica aí a, a Van aí. Show eu... de bola. É, é legal que ela entra em todos os lugares. É. Deu pra... A gente tá fazendo os testes e tá dando certo. Quanto é em a Ó, Agora, na viagem de São Paulo até aqui, Mucugê. Tá dando uma média de 11,5, 11,8. Ah, e yeah. é a. A diesel. I a diesel, diesel Motor 2,2. Puxa bem, subiu Puxa, bem aqui. Meu, porque tranquilo. o que tem é. Esse carro acho que é pra 1.500kg uhum. pra, pra carregar. Sim. Ela. Pelo que eu coloquei de peso aí, não está dando. 600 Chegou Ele vai fazer a papelada ainda para Motorhome. Já, já tô, já tá até ali os papéis que eu tô uhum. transferindo para Motorhome. Uhum. Só não transferi ainda porque quando eu fui fazer a vistoria, uhum. eu peguei a autorização no Detran para fazer a, a, a vistoria. A vistoria e quando eu fui lá, eles erraram na quantidade de pessoas. Tava uhum. zero. Ah. Aí eu tive que voltar lá no Detran da Armenia, São Paulo, para pegar outra, outra Outro autorização. Papelário. Então Mas tá. Tá, aí, tá aí, tô fazendo. de bola, né? a gente fica <risos> com a imagem aqui, ó. De Mucu G. Mas tava dizendo que fez. Foi assim, é, como eu moro em São Paulo, eu moro uhum. em apartamento. Então, a, qual qualquer era a grande dificuldade? Onde é que você vai. Como é que você vai construir um carro, né? Mesmo não sabendo, nunca, teve, nunca fiz nada disso. Aí eu fui, pesquisei, achei um estacionamento, coloquei o carro lá e lá eu comecei a trabalhar e fazer a construção só que não tem energia elétrica nem nada então eu tive que usar o serrote então é assim, serrote é, mesmo um Comprou serrote, o serrote comprei um serrote mesmo. um serrote bom e uma uma, uma serrinha estarrete boa Sim. E foi tudo na construção, foi baseado no serrote. Então assim, saía do trabalho, passava lá, ia fazendo e fazendo. Mas é uma coisa, um, um negócio que você dedicar duas horas, duas horas e meia por dia aí, depois que você do trabalho aí, vai. quando você veja já está pronto. É. E, tu, e tu estimou assim, algum custo para fazer toda ela assim, a parte ah, interna? Ó, do jeito que ela tá aqui, com placas solares, baterias que são um custo alto é. ali, aquela coisa toda com isolamento térmico, tudo que eu fiz. Eu já gastei na faixa de uns 25 por aí, 25 mil reais. O material, encontrando o preço do fogão, o preço o, tudo do.. Tudo que tá ali dentro. Do, é. Do, do... Do, da placa solar, o interclima, que o uhum. max clima aqui em cima. Inclusive o.. O frigobar também? Frigobar, o aquecedor, a bomba, mangueira, bujão de gás. Bujão de gás, é... parafuso. É, mais ou menos uns é, uns 25 aí por Então, cima. se o cara compra aí por uns 30, uns 40, uma bem boa, ou se tiver que gastar é. para arrumar, chegar aos 40, vai uns 75. É. É muito bom, porque eu vejo, ó, tem montagem aí, que essa parte de 130, é <risos> é. sai mais barato, é, sai, é, mais, sai né? mais barato. É eu andei pesquisando mais... para empresas fazerem, ó, mais em conta, estava partindo assim, nem ia ter tudo que eu tenho aqui, nada, placa solar, nem nada, estava partindo de só marcenaria elétrica, assim. Eu estava partindo de 45 mil só para fazer isso. Porque eu pensei, ah, eu faço isso, depois eu faço essa. Eu falei, não, eu mesmo vou pôr a mão na massa. Uhum. E qualquer um é capaz faz, de fazer. Pode, é, faz. um, Até você... porque tem um cara muito experiente nisso aí, na, na internet, o nome dele é Google no Google, <risos> o Google é... é, tu tem que saber não filtrar não ignorante né? se você não é, sabe, é tem que saber sabe filtrar, filtrar. Né? mas a partir do momento que você que você pesquisa e você vai encontrar de tudo né você vai é. filtrar e vai trabalhar em cima daquilo que você acha melhor é. tem dá um trabalho de pesquisa dá mas depois que você começa vai embora bicho. claro né? é isso aí <risos> Foi de bola mesmo, cara. É, eu eu sempre falo assim, a gente ficava naquele negócio. Ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos pagar, não sei o que. Não tem dinheiro, não, não é você um fica custo lá, fica caro. Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer, eu mesmo vou fazer. Minha mulher falou assim, você consegue? Eu falei, não a Mônica topou? Topou, ela acreditou. Gostou? É, gostou. E agora, nas viagens? Ah, é, agora não larga mais. É, <risos> é, é meio vício, né? É vício, né? A gente, é é vício, né? A gente eu... sempre acampou de barraca, né? Sim. Mas aquele negócio, tem que parar. Montar. Armar, coisa, fazer tudo. Depois vem ah. hora de ir embora. Aí tá um tempo chuvoso, igual agora. Você entra pra dentro do carro e fica ali tranquilo, mas bem seco. É, é, <risos> é outra coisa, né? É outra coisa. Show de bola. Então tá, pessoal, obrigado aí, ó. O neto, valeu. Valeu.